Digite lá no YouTube VEGACAST. No VEGACAST, você vai encontrar muitas histórias de vida. Quer contar sua história? Vem pra Vega você também.